Oi gurias, tudo bom? Estou aqui para mostrar para vocês o teste, o resultado que eu achei da máscara do Nutri e Repair da Jacques Janine. Essa máscara tem manteiga de murumuru, óleo de buruti e óleo de prakaxi. A marca diz que a máscara resgata a emoliência, e o aspecto saudável e o brilho dos fios. Ela é perfeita para proteger o cabelo de danos futuros e proporcionar hidratação e nutrição de alta performance. Os fios ficam livres de pontas duplas, frizz e opacidade. Os ativos dessa máscara são bem interessantes. Ela é a manteiga de murumuru que é o fruto amazônico altamente nutritivo. Ele recupera a hidratação e a nutrição dos fios para mais maciez. O óleo de Buruti, que auxilia na hidratação, restaura o cabelo danificado e elimina as pontas duplas e controla o frizz. E o óleo de Pracaxi, que proporciona um alto poder de nutrição e hidratação. A máscara vem dividida em duas cores, ela vem com a cor dourada e com a cor branca, que eu acho que é para dar esse aspecto de duas ações diferentes em uma máscara só. O modo de uso diz que é para aplicar nos cabelos limpos e úmidos e deixar agir de 5 a 7 minutos, massagear bem e aí sim enxaguar com água abundante. E o cabelo fica assim, eu tô apaixonada, ele realmente controlou muito o meu frizz e vocês sabem que frizz é um dos meus problemas maiores da vida. Então, eu amei realmente, olha isso gente, não tem quase nada de fiozinhos assim, tem um que outro que ficou mais, mais elétrico, mas gente, não tem fiozinhos voando por aí. Eu gostei muito da máscara, a textura dela é muito gostosa. A parte dourada tem uns brilhos lindos, um toquezinho de um glitter cintilante, um brilho cintilante, assim, bem bonito. Como ela vem dividida em duas cores, eu tentei ir aplicando misturando as cores, mas eu acredito que as cores são só para fim estético do produto mesmo, elas não têm uma finalidade específica. E ao aplicar nos fios, eu notei que por mais que ela não tenha uma capacidade de desembaraçar o cabelo muito grande, depois que tu aplica, que tu espalha ela no fio, ela não seca e endurece como algumas máscaras. Ela se mantém cremosa, então tu continua conseguindo ficar mexendo o cabelo, passar o dedo, sem que ele fique duro como algumas máscaras deixam. E isso pra mim é muito positivo, porque me dá agonia depois de lavar o cabelo e o cabelo estar duro. Então, com essa aqui não acontece. Acredito que pela quantidade de óleo que ela tem, ele ajuda bastante nesse aspecto de não ressecar tanto. No modo de, de uso, como eu falei, ele pede pra deixar de 5 a 7 minutos. Eu deixei 7, porque eu sempre tento deixar o máximo de tempo que a máscara pede. Mas com certeza é a máscara com o maior tempo de, de ação que eu já usei, então para quem não tem tanto tempo isso é um fator bem negativo, mas se tu tem tempo eu recomendo que deixe, que vale a pena, o perfume dela é incrível e pega no cabelo de verdade. Eu tava sentindo hoje quando eu acordei ainda o cheirinho dela, então eu achei muito gostoso. Quando eu fui remover, eu percebi que a água tava saindo dourada do meu cabelo. E eu, aí que eu me liguei que isso é uma coisa muito legal, porque ajuda na hora de remover pra ter certeza que tu removeu 100% do produto e que tu não deixou nenhum resíduo no cabelo o que é muito importante para não prejudicar o fio. Esse potinho vem com 120 gramas e ele custa em média 70 reais. Eu vou deixar o link de venda do produto aqui embaixo. A máscara do Nutri não tem parabenos e não é testada em animais. Então, eu achei isso uma crítica bem legal e eu tenho notado mais, tenho prestado mais atenção nisso para poder dizer para vocês. Então, eu acho que vale a pena a experiência se tu quer testar uma máscara diferente. Se tu já tem outras máscaras e tu quer só uma uma novidade no teu cronograma, mas se tu quer usar ela como parte do cronograma, como uma etapa, por exemplo, eu acho que não vale a pena, porque ela é muito pequena, a minha terminou em um uso, isso não dá para todo o meu cabelo, então eu teria que misturar ela com algum outro produto para fazer render mais. Para mim, não vale a pena como sendo uma máscara de uso recorrente, mas para ser uma máscara diferente e um o momento... Ah, eu quero testar uma novidade, eu acho que vale super a pena porque ela é muito legal, deixa o cabelo realmente muito gostoso. Vocês veem nos vídeos que meu cabelo sempre tem frizz, então pra mim isso é uma coisa muito positiva. E é isso, se tu gostou do vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal e de curtir aqui embaixo pra me ajudar muito. Aqui no box de informação eu vou deixar todos os links, inclusive o link do post no blog que vão ter mais informações sobre a máscara. E se tu tiver alguma dica de produto que tu quer que eu teste, deixa aqui nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até. Tchau!